Você sonha em ser uma designer de sobrancelhas ou já atua, porém está tendo dificuldades e não está satisfeita com os seus resultados? Eu sou a Jéssica Soares, especialista em sobrancelhas e no meu curso online eu ensino do zero ao avançado as melhores técnicas mais atuais do mercado. Tá? Então clique no botão aqui embaixo porque eu posso te ajudar.